Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo e para hoje gostava de vos mostrar como é que se faz um, um EQ dinâmico a partir do re O re é um, um equalizador, é um stock plugin que vem com, com o Reaper e que através da modulação de parâmetros é possível torná-lo um EQ dinâmico. Eu vou escolher aqui duas pistas e vou escolher a primeira, vou escrever kick, nesta vou escrever bass. E vamos usar um exemplo muito simples, muito, muito comum, que é fazer com que o kick faça baixar uh, o baixo em determinados momentos. Vou tirar aqui o routing, que já tinha pré-preparado, para, para vos poder explicar, do MasterSame. Então vou tirar o kick. Vou escolher um sample, a tecla de Alt Enter, do not copy, eu não quero copiar, agora control Alt X para abrir o vídeo Explorer, vou escolher um kick, este kick vou copiar a tempo se calhar está um bocadinho alto para o vídeo, vou baixar ok e agora vou escolher um É um stock plugin também do, do Reaper é um gerador de, de sine wave de vários tipos de ondas, neste caso vou usar um sine wave e vou escrever aqui em baixo com a tecla do alt conseguem escrever alt e o, arrastar aparece um, um símbolo de um lápis né? e é, é só carregar na alt e arrastar com o, o rato esquerdo, depois dois cliques em cima para abrir o editor MIDI e vou fazer uma nota Grave, dois cliques, arrastar, fechar, e neste momento não se ouviu nada porque não está a enviar para este canal, mas neste momento temos o kick e o baixo, o kick está um bocadinho alto, vamos baixar, ok, como podem ver estão os dois a vir para esta pista, esta pista funciona como se fosse o, um, um master, não é? Então o que é que acontece? Eu agora quero enviar o kick para o baixo. Basta ficar a agarrar no, onde diz route, aparece aquele símbolo do jackzinho, arrastam para onde diz baixo e vai aparecer este menu. O que é que eu quero fazer? Eu quero enviar o áudio do output 1 e 2 do kick para a entrada 3 e 4, para a entrada 3 e 4 do baixo. Okay? Porque 3 e 4? Já vos vou explicar no baixo temos o um sintetizador e se der play conseguem ver que o kick já está a chegar ao input 3 e 4 desta pista não é? é isto que interessa, ou seja, kick, baixo o kick envia para baixo e o baixo recebe no, o que vem do, in, do output 1 e 2 da, da, da pista do kick no input 3 e 4, porque é aqui que vai ser importante vamos então reaq e abrimos o Reaqueue. E como é que tornamos o Reecue um equilizador dinâmico? Muito simples. Vamos escolher, por exemplo, esta frequência. Carregamos. Temos que selecionar. Selecionamos também Gain. E agora, neste momento, no parâmetros, podemos fazer parâmetro, modulação de parâmetros. Ok? Este, este menu só aparece depois de clicar nestes parâmetros. Ok? Não se esqueçam disso. Vamos aos parâmetros e vamos fazer com que ele seja controlado por um sinal de entrada um sidechain o um sinal de entrada vamos meter como podem ver automaticamente ele cria uma curva porque este, este, a modulação a base está toda no mínimo vamos deixar a meio vamos fazer com que o sinal venha pelo 3 e 4 não é? foi o que escolhemos e queremos que a direção seja negativa porque se ficar em é positiva reparem o que acontece Automaticamente temos um EQ dinâmico que podemos controlar o ataque, qual é o mínimo volume que queremos que aconteça a descida e o um volume máximo. Ok, vamos ouvir com o kick. Para voltarem lá, basta carregar na no, no frequência desta, desta banda, à modelação, voltamos cá, para fazer os ajustes que forem necessários. E depois podem controlar o ataque e o release, com base no BPM, se fizerem um o cálculo de 60.000, dividir por 120, e vão <coughs> dividir por 2, por 2, por 2, multiplicar por 2 e usar estes tempos estes tempos são importantes para introduzir aqui espero que tenha sido útil até uma próxima meus amigos